A fitoenergética, esse movimento, esse sistema de cura natural que a gente criou em 2002 e que é reconhecido pelo Ministério da Saúde do Brasil, está né, no glossário de práticas do Ministério da Saúde do Brasil, esse sistema de cura natural, ele quer, antes de tudo, trazer esse alerta de que se você tem uma caixa de remédio muito grande, esses 14 departamentos do seu corpo estão sem liderança, estão sem comando. porque você não tem controle sobre suas próprias emoções, sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre as emoções que se passam dentro de você, sobre os sentimentos que você tem. E essa falta de controle, essa falta de administração do que você sente, acaba gerando todos esses problemas de saúde. E aí existe uma coisa chamada ciclo da doença, e se você não foi capturado por ele ainda, um dia você vai ser. Porque nós temos a ideia, a, o mindset, a, a formação do nosso pensamento, né? tem uma configuração que diz que ficar doente é normal. Um dia todo mundo vai ficar doente. Um dia você vai ficar doente. Não é possível ter saúde. Só que, gente, está errado. Não é normal ficar doente é comum de tão desequilibrado que o ser humano está. A gente está num desequilíbrio tão grande que a humanidade está doente, a Terra está doente. E a Terra só está doente por causa dos nossos desequilíbrios do nosso psiquismo denso, das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente sente. Então esse movimento da fitoenergética, antes de tudo, antes de falar de planta, antes de falar de chazinho, muitas pessoas acham que é um curso de chazinho. Não, é um alerta para o mundo. É um alerta de que tudo que a gente precisa, toda a solução que a gente precisa, está dentro do nosso próprio ecossistema.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 Então, é isso que a gente quer trazer para você, sabe? Um hello, acorda. Acorda que o caminho não, não é a farmácia, a solução não está na farmácia. A solução está dentro de você, na administração do que você pensa, sente, né? nesses departamentos que você precisa cuidar. Você é líder de uma superpopulação que habita aí dentro de você. E como é que estão essas células? Né? Estão entristecidas? Elas estão carentes? Elas estão com medo? Elas estão com raiva? Elas estão se sentindo injustiçadas? Elas estão se sentindo atordoadas? Ansiosas? Como é que elas estão? Então, quando você faz esse mergulho dentro de você e aí você busca na natureza as plantas corretas para tratar e sanar tudo isso que está acontecendo dentro de você, você encontra o tão chamado e aclamado equilíbrio, ou a paz, né, que algumas pessoas acham que só vão encontrar depois que morrem. Eu fico apavorada com isso, sabe? É... A pessoa morre, o que que dizem, né? Descanse em paz. Por que que a gente não pode descansar em paz enquanto tá vivo? Por que que tem que morrer para ter paz? Ou, ai, ah, fulano encontrou a paz. Encontrou a paz, quem diz que encontrou a paz né às vezes vai parar num lugar que não tem paz entende então a gente precisa acordar e eu acho que acordar é, é realmente entender que a gente tá aqui na vida para ser feliz para expressar nossa beleza a gente tá aqui para se desenvolver e às vezes uh, as pessoas não entendem que se desenvolver é deixar de se envolver é deixar de se envolver com o que é ruim, é deixar de se envolver com gente ruim, é deixar de se envolver com tanto remédio, é deixar de se envolver com tanta coisa superficial, é deixar de se envolver com a noticiosfera, é deixar de se envolver com aquilo que te faz mal, se libertar de gente ruim, gente mala, trabalho que você não gosta, vida que você não gosta, lugares que você não gosta de ir, grupos que não, você não quer participar. Às vezes, a gente se acostuma com o que é ruim só porque é confortável, e porque já é conhecido. Então se desenvolver é deixar desenvolver, é deixar de se desenvolver com aquilo que não presta. Às vezes o simples fato de você abraçar uma árvore, se conectar com a natureza, ficar de pé descalço numa grama, é a coisa mais simples do mundo, mas é o que vai te curar. Hoje em dia as pessoas estão descobrindo, eu, eu fico apavorado com as modinhas, né? Sabe aquela cara assim, ó, as modinhas, né? Então agora tem modinha de tomar banho de floresta. As pessoas estão indo pra floresta tomar banho de floresta, porque é moda, é bonito. Gente, pelo amor de Deus, ir pra floresta, tomar banho de floresta, é tudo que você precisa fazer pra se curar. Isso não é modinha, isso Jesus fazia, ensinava embaixo de uma... Oliveira lá, uma árvore, uma figueira e tal. Né? Buda se iluminou embaixo de uma árvore. Krishna ensinava embaixo das árvores. Então, os grandes mestres sempre tinham esse costume, é, essa ideia de tomar banho de floresta. Então, se alguém... Ai, o meu terapeuta de tal área, que eu não vou falar aqui para não ofender ninguém, ele falou que banho de floresta é bom. Aí, ele que descobriu isso, que banho de floresta... Pelo amor de Deus, né? O reino vegetal tá na Terra há milhões de anos, né? Então, não foi ele que descobriu o banho de floresta, tá? Banho de floresta cura. Abraçar a árvore cura. E isso é fitoenergético, não é um curso de chazinho. É ensinar você a respeitar a planta, respeitar a árvore, abraçar a planta, abraçar a árvore. É ensinar você a ter conexão com as plantas e trocar energia com elas. Porque para eu usar a fitoenergética, eu não preciso beber chá. Eu posso apenas estar na presença da planta. Mas tem mais de 30 formas de usar a fitoenergética. Banho, sachê, incenso, uh, essência fitoenergética, spray... É, caldo, sopa tempero uh, compressa tem N, também não vou lembrar dos 30 aqui de cabeça, né, porque a gente sempre esquece alguma coisa uh, mas tem mandala, tem aplicação da fitoenergia, tem ATF, tem uh, bioplasmia, tem mão verde corredor verde, tem N tipos, né? N formas de usar. Então, fitoenergética é tudo isso, não é o banho de floresta que o teu terapeuta inventou, não é. É uma coisa milenar, que está na Terra há muito tempo e que foi redescoberto agora, 20 anos atrás, né? Então, a gente traz tudo isso como um, um alerta, porque, gente, está errado tem alguma coisa errada com o nosso mundo. Ele não está em equilíbrio, as coisas não estão funcionando bem.